A gente tem a Lei Distrital 6.190, publicada em 2 de agosto de 2018, que regulamenta a livre iniciativa dos trabalhadores e trabalhadoras informais ambulantes que compõem há décadas a nossa vida comunitária das cidades do DF, inclusive em alguns de seus principais cenários, como no caso do plano, rodoviária, setor comercial sul. Tivemos um decreto do governador Ibanez, 39.769, de abril de 2019, que passou para as administrações a competência para definir as áreas em que o comércio e a prestação de serviços por meio de ambulantes poderia ou não acontecer aqui no Distrito Federal. E hoje a Secretaria de Segurança e o DF Legal têm utilizado como argumento, é o argumento que eles têm utilizado publicamente para retirar os ambulantes da rodoviária e do setor comercial sul a ordem de serviço número 135 de 2019. E essa ordem de serviço proíbe que esses ambulantes atuem naquela área e o argumento é a questão do patrimônio. Acontece que os arquitetos e urbanistas não concordam com isso. O Instituto dos Arquitetos de Brasília soltou uma nota a respeito e afirma que o conceito de patrimônio não é um conceito estático, engessado e ele tem que evoluir a partir da realidade objetiva. Essa ordem de serviço, inclusive, extrapola algumas das suas competências, porque ela só permite que se venda produtos que os comerciantes não vendam. Isso não é uma atribuição da administração regular, esse tipo de coisa. Mas isso nos preocupa muito, porque com o aumento do desemprego, a questão vai piorar muito. Nós temos mais ambulantes, trabalhadores informais na cidade. O governo precisa tomar uma ação definitiva. Eu não estou falando para personalizar o problema. Obviamente, o problema não é da administração do plano apenas, é um problema de todo o governo e o governo precisa assumir essa questão, debater com a sociedade, inclusive tem um respeito e admiração enorme pela administradora do plano piloto, que é uma pessoa muito competente, dedicada, que tem um compromisso social enorme, mas nós estamos falando de uma questão muito complexa que o governo, de forma geral, o governador ibanês, precisa assumir essa questão para resolver o problema e parar de reprimir os ambulantes. O que não pode são os ambulantes continuarem sendo reprimidos todos os dias no Distrito Federal e não conseguirem ganhar o seu pão cada dia.